em abril, né, foi lançado já a versão beta dele e agora está para sair a versão 34 e eu gostaria de aproveitar a versão estável, no caso para poder responder um questionamento que eu já ouvi várias vezes e ouço algumas respostas que eu acabo não gostando que seria sobre em qual distribuição que o Fedora é baseado e eu já vi gente falando assim que ele é baseado no Red Hat gente, o Fedora ele não é baseado em distribuição nenhuma ele é uma distribuição from scratch é... Bom, se vocês repararem nessa imagem aqui, que é inclusive do curso da Linux Foundation, vocês veem que assim, as principais distribuições, e essas imagens se repetem várias vezes, por exemplo, a família do Fedora, uh, as principais distribuições, e assim, vocês veem que ele é uma distribuição from scratch, e dele deriva-se o Red Hat Enterprise Linux, e do Red Hat Enterprise Linux CentOS, hoje no caso CentOS Stream, né, que acaba sendo até antes, Nessa outra imagem aqui também, que vocês veem até o Gnu cantando de galo no terreno dos outros, tá ali o Fedora, e do Fedora começa a surgir as outras distribuições. Ele é uma distribuição from scratch, assim como o Debian. E o Red Hat Enterprise Linux, uma distribuição derivada, assim como o Ubuntu. Beleza? Então, assim, não, na verdade, ele não é uma distribuição é, derivada de nenhuma. É porque tinha antigamente o Red Hat Linux, que era a distribuição que deu origem à empresa Red Hat, que. Voltando lá atrás, se vocês veem isso no vídeo Os Vários Sabores de Linux, como é que ele era feito? Ele era vendido, e assim, eles vendiam em um box, igual essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, e era é, lançado um a cada seis meses. Como as empresas não tinham interesse, tipo assim, ah, tá funcionando, por que eu vou querer comprar um novo box? Então elas acabaram perdendo interesse, as vendas abaixaram, então eles renovaram o mercado deles. Eles fizeram o quê? Ao invés de vender box, passaram a vender é, inscrições. Essas inscrições duram de 3, 5, até 10 anos, então assim, isso vai ser o critério, você decide qual o plano que você quer Então assim, isso fez com que o Red Hat Linux morresse, dando lugar ao Red Hat Enterprise Linux Como produto deles E vocês notaram uma coisa? Uh, assim, que o Red Hat Linux, ele era lançado a cada 6 meses E o Fedora também Perceberam assim, a semelhança da coisa? Por quê? Ele não é uma distribuição derivada do Red Hat Linux, ele é o Red Hat Linux. Aquele mesmo produto que a Red Hat trabalhava com a mesma qualidade que ela vendia para os clientes dela e hoje ela nos entrega de graça. Isso é o Fedora. O Fedora é o Red Hat Linux. Poderia ser, por exemplo, assim hoje, Red Hat Linux e o Red Hat Enterprise Linux derivado do... Red Hat Linux. Não, mas não mudou o nome. Mas por que mudou de nome? uma questão de marketing, é uma questão comercial. É a mesma coisa, por exemplo, assim, que a gente não tem uh, ao invés de CentOS, poderia ser o quê? Red Hat Enterprise Linux Free? Não, mas é uma questão de comercial, de nome, valores, essas coisas. É, é natural isso no meio comercial. Então, ele é, na verdade, Red Hat Linux. Que, honestamente, eu acho muito interessante porque era um produto que ela vendia e hoje ela entrega de graça para gente, com a mesma qualidade que ela trabalhava no passado, naquela mesma época que ela vendia. E isso quebra até um paradigma que dizem que ah, a Red Hat ela é uma mercenária. Eu acho incrível como é que ela é mercenária, né? Você vê, 20% da receita dela vai para projetos. Você para para pensar, no Brasil existe lei que permite você pegar o seu imposto e você mesmo converter projetos sociais, essas coisas. Só que, até onde eu sei, que eu consigo me lembrar, era é só até 8%. Não sei se essa lei mudou, eu, eu acredito que não. É só até 8%. Ela dá 20% da receita dela, de toda a receita dela. Ela tá dando acima até o que é permitido pela lei. Se a gente for comparado na lei do Brasil, né? Estados Unidos é outra coisa. E cada país tem a sua legislação para esse tipo de é, você pegar o imposto e distribuir o conta própria, tá? Então, mas assim, comparando com a nossa legislação, ela tá dando acima do que é permitido na nossa legislação. Sabe? Ela tá dando tipo até mais do que ela é permitido. Uh, você vê, 30%. Eu me lembro quando eu fui no, no fórum da Red Hat em 2017, um cara lá mesmo falou que 30% dos desenvolvedores do Fedora eram contratados pela Red Hat. Os caras do CentOS são contratados. Ela financia outros projetos, por exemplo, eu já ouvi falar de cara do LibreOffice, que era contratado por ela, para poder só desenvolver o LibreOffice. Projetos, empresas que ela compra, é, limpa código proprietário, deixando só código open source e entregando uh, os produtos para a gente de graça. É só você lembrar da Sigma Solution, que eu falei do GCC lá aqui. Ela fez um fork do GCC, que é o Eggs, né? é um nome interessante, Eggs, pronuncia literalmente Eggs. E ela comprou essa empresa, a NewLib era da Signal Solution, o ex era da Signal Solution. ela entregou tudo pra gente, então assim, mercenária eu acho que a Red Hat não é. Eu acho ela uma empresa do caramba, assim, ela, ao meu ver, ela tem todo respeito na questão de Linux. Linux evoluiu muito graças a empresas como Red Hat, a SUS, Intel, Google, Facebook, essas empresas que tornaram o Linux com qual a qualidade que ele é hoje, então eu honestamente sou muito grato pela Red Hat por essas empresas todos fazerem o que o Linux é hoje. Tanto na biografia do Linus Torvalds, ele mesmo fala que se não fosse o um interesse comercial, Linux não ia fluir para outros mercados, não ia fluir para outras áreas, então isso é muito interessante. Então, Estou finalizando por aqui, tá galera, só para poder esclarecer isso, não. O Fedora não é baseado no Red Hat. O Red Hat morreu, galera. Ah, então, mas ele surgiu antes. Ah, se for nesse caso, então a gente vai falar que o Slackware é derivado do SLS, que ele realmente era. O Gentoo é baseado no Enoch. O Enoch morreu, tipo assim, surgiu o Enoch e depois... Quem criou o Enoch? O próprio Daniel Robbins, o criador do Gentoo. Ele abriu mão do Enoch e criou o Gentoo. Então, assim, não tem essa, gente. É uma distribuição from scratch. Beleza? Não existe mais Red Hat Linux. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado é, dessa resposta à questão de qual distribuição que o fedora é baseado, então eu espero que já deu para entender, e se você não é inscrito não deixe de se inscrever no canal, se curtiu deixa um joinha aí, não esquece de compartilhar com os amigos para que eles saibam também dessa informação, e não esqueça de conferir o meu curso de migração para Linux, tá bom? Primeiro link na descrição desse vídeo. Lembrando, você concluindo o curso de migração para Linux, eu te dou um mini curso de atributos de graça, tá bom? É só seguir as informações, estão no PDF lá no último vídeo, que beleza, eu te entrego de graça. Também confira o projeto do Cristiano, tá bom? Que se chama liberte -se. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou!